rapaziada, algo incrível acabou de acontecer aqui no mundo das skins, algo assim, bizarro mano, aconteceu ontem, e é algo que já poderia ter acontecido nos últimos aí seis anos, eu postei esses dias no canal esse vídeo aqui, onde eu joguei com as skins mais caras do mundo no CSGO e nesse vídeo eu disse que a luva mais cara do jogo era a Pandora Factory New, que hoje vale aí pelo menos 37 mil dólares a ah, com o melhor float do mundo pode chegar até 40 mil dólares, porém, uma nova luva foi dropada, uma luva que até então não existia no CSGO, ou melhor não existia dessa maneira, é uma luva que pode custar mais de 50 mil dólares. É, é muita grana, cara. E o mais impressionante é que isso levou mais de 6 anos pra acontecer. Sendo que já poderia ter acontecido no dia 29 de novembro de 2016. Vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar. Dia 29 de novembro de 2016 A Valve lançou a Glove Case A caixa de luvas do CS GO Até então, não existia skin de luva no CS Nenhuma, absolutamente nenhuma Nessa caixa, uma das luvas mais queridinhas A Specialist Gloves, Crimson Kimono E de todas as luvas que essa caixa lançou Essa era uma das únicas que possui A paterne, eu sei rapaziada que a pronúncia correta Não é patern, mas sim pattern Só que pattern já tá na boca do povo brasileiro, enfim pattern. Crimson Kimono é uma das únicas Que possui a paterne, mas de mil paternes diferentes E nesse caso, o pattern influencia muito na ilustração da skin. Cada pattern dessa luva define a quantidade de vermelho em cada uma das duas mãos. E existem quatro patterns diferentes que são considerados os melhores. Que no caso é o Max Red que é onde você consegue a maior quantidade de vermelho tanto na mão esquerda quanto na mão direita Esses patterns são 458, 560 932 e os 684 No mundo, essas luvas já foram dropadas com esses patterns. 7 com o pattern 458 7 também com o pattern 560 6 com o pattern 932 5 com o pattern 684 E essa que vocês estão vendo desfocada É exatamente a que dropou ontem Pois, pela primeira vez Uma Max Red com float 0.0 Foi dropada, pela primeira vez Em mais de 7 anos, é, é bizarro Esse carinha aqui, com essa foto Esquisita O Jorma 62 Ontem Dropou uma 684 Com float 0.08 Ou seja Uma Minimal Wear Com float quase de Factory New Não existe Max Red factor New Essa luva existe factor New Mas não Max Red Não foi dropada ainda Pode dropar Quando isso acontecer Será a luva mais cara Da história do CSGO Irá valer mais de 60 mil dólares Facilmente Porém Até agora Essa daqui é a melhor Essa 0.08 Que como eu já disse É uma Minimal Wear Porém com float muito, muito bom Quase factor New Essa luva foi dropada na Finlândia e esse acontecimento foi tão grande que a colecionadores a traders de CSGO intermediando as negociações afinal o cara que dropou é novato a chance de ele tomar um golpe é muito grande fora que ele tá com um item muito raro um item que pode valer 350 mil renminbi ou até mais 350 mil que é a moeda chinesa na conversão dá 51.592 dólares em real 260 mil reais é, é muita grana cara tudo por conta do pattern. afinal uma Crimson Kimono minimal wear normal sem nenhum pattern raro vale 2.500 dólares porém por ser Max Red E com aquele float Esse valor passa de 50 mil é, é bizarro E é a luva mais cara do mundo E aí? O que você faria se dropasse uma luva dessa? Guardaria pra você? Ou venderia e usaria o dinheiro pra outra coisa? No caso, usaria o dinheiro pra quê? Comenta aí Quero saber a sua prioridade Eu venderia a luva na hora e guardaria o dinheiro Guardar não, né? Investiria de maneira segura